Ok, meio bacana. Você é do Chile e já faz tempo que está aprendendo português. Conta aí a sua experiência aprendendo rapidinho para ver se pode ajudar as pessoas também. Sim, eu tenho 19 anos e eu comecei a aprender português quando eu eu tinha, eu acho que desse 8 Aí, é, aí tipo, eu falei, nossa, que legal o sotaque deles. Aí é, eu comecei a gostar das músicas. Eu só aprendi com Duolingo. Eu, eu lembro que eu, eu te mandei um WhatsApp perguntando se o Duolingo era bom Para aprender português. Ah, eu, recentemente? Sim. Eu também fui na junta que você veio aqui pro Chile. Ah, bacana. Eu, fui, eu bacana. achei muito legal. Eu falei, ah, eu quero conhecer ele, quero falar com ele. Mas isso aí foi, foi, foi onde? No, no hotel, naquele hotel? Ou eu foi... não lembro como, que é, como que é o nome, mas é hotel. Sim. Aham. Tipo. Aí eu queria atingir um nível de como eu falo os brasileiros. Aí eles falam que eu falo bem, porque tipo eu trabalhei num restaurante, aí vinha muitos brasileiros. Aí eu falava com eles, e falava, nossa, você é brasileira, de que? <risos> eu sou do Chile, mas eu acho que... Você faz um ano que você tá aprendendo, nada mais? Não, eu aprendi em sete meses. Uau. Sete meses. Só eu eu assistia aos vídeos no YouTube também As dicas, uhum. as gírias e tudo isso, tudo mais Aí eu comecei a aprender sozinho Aí eu queria fazer uhum. muito o curso com você Mas tipo eu, eu falei, eu vou aprender sozinho vou, vou aprender assistindo os vídeos do Não. Felipe Eu acho que aprendi, agora eu entendo tudo E agora eu tô na universidade estudando ecoturismo E vão me passar é. Para é. português Uau. Aí Eu acho que vou ficar ajudando meus companheiros, né? Bacana. E eu tava até falando na outra live que a gente fez sobre pessoas que moram no Brasil e ainda não aprenderam português. Eu falo sempre que é mais atitude. Ou seja, com certeza, Aí, com não. certeza absoluta, você não aprendeu a falar como fala praticando 10 uhum. minutos de português por dia. Com certeza não. Uhum. E tipo, aqui é muito estranho, porque tem muitas... Aqui no Chile você só aprende inglês. E se você quer aprender português, você tem que aprender pro... por sua própria conta, né? Aí eu falei, vou aprender, vou aprender, mesmo não tendo aulas. Eu aprendi aí as músicas sertanejo e todas essas coisas. <risos> você viu é, que, é que sertanejo tem muito... muitas expressões, né? Sim, eu já sei a gíria, sei assim, tudo isso, tudo mais. É, eu, eu, achei... eu sempre falo que é o melhor estilo, é o melhor estilo para você aprender português, assim, expressões, é sertanejo. Porque tipo, a, as letras, muitas vezes, podem ser um pouco previsíveis, né? Assim, então, é Mas tipo, relação, acabou, não sei o quê, sabe? Tipo, coisas do dia a dia, entendeu? Então é mais é. fácil você supor o que então que estão falando sobre o quê? E essa expressão deve ser o quê? Sabe? Então você, você, você até pega mais é, humor brasileiro também. Hum. E também você aprende como que as pessoas falam na vida diária, né? Porque elas não uhum. falam-se formalmente, falam O que é que você tá fazendo? Aí aprendi no vídeo aí, falando O <risos> que que você quer? O que é que você tá fazendo? Essas coisas. Mas é, eu queria que eu... muito participar, eu queria falar a minha experiência Porque todas as lives falaram Ah, eu quero, eu quero participar, mas... Ah, Aí você já tinha podia... participado mais aqui? Já tinha visto outras lives? Outras oh, lives, sim bem. Mas eu nunca participei Ah, ok, ok eu que você estava com os alunos Falando essas coisas, eu falei Ah, será que eles só chamam os alunos, essas coisas? Não, mas, que é uma sempre... benção, Todo mundo aqui, quem quiser compartilhar Coisas que possam motivar outras pessoas também uh -huh. é Muito bem-vindo, entendeu? isso eu sempre sim. falo, tipo Galera, se vocês quiserem participar, quem tá aí, quem, quem tá mandando solicitações pra participar, é sempre bom entrar e você contar a sua história rapidinho, assim, pra outras pessoas se motivarem também. Porque você é fonte de inspiração pra muitas pessoas. E você já Sim, fala inglês também? Eu falo também, mas agora eu tô treinando. Eu tô, eu tô aprendendo turco e eu tô aprendendo árabe agora. Sou... Nossa! Tôzinha, tô... <risos> Menina, tá no outro nível aqui que, nossa! Sim! Sim, mas o português sou eu sou apaixonado Tenho muitas coisas de Brasil aqui Eu tinha na parede eu, tinha eu, vi muitos... uma bandeirinha, eu vi uma bandeirinha do Brasil por aí Tem muitos, não sei se dá pra ver Que eu vejo tudo pra Eu Acho que é Irlanda Sim é... É. E deixa eu perguntar, quanto tempo mais ou menos De português Você fica em contato com o idioma por dia Ou seja, no tempo que Nos sete meses que você estava assim mais mais pua, assim, com idioma Quanto tempo? Eu comecei a falar com nativos Aí eu acho que no aplicativo Tande Porque eu uhum. queria falar com nativo Porque assim, sozinha, eu não sabia como falar Então eu comecei a escrever Comecei a escrever ah. Portunhol, né? Aí eu, quando eles falavam português Aí eu ficava, tipo, imitando eles Pedia eh, Pode me mandar um áudio para eu ver Como que você tá falando Aí ele falava Aí falou tipo, sei lá, eu acho que é um carioca ele falava muito puxado, aí... Uh -huh. muito <risos> Você tá muito boa com essa expressão, né? Falar muito puxado, assim, tá um nível muito, muito bom muito de puxado. português. Muito, muito puxado. Aí eu comecei a imitar como que eles falavam. Assim, falavam, <risos> porque os brasileiros falam assim, alto oh, baixo, alto oh, baixo. Mas o espanhol é assim, tipo, mais, mais tranquilo, essas uh -huh. coisas. É aí, tipo, todos, não todos os dias, mas várias <sum> vezes na <sum> semana. Aí eu começava a escutar muita música, eu não entendia nada, nada, mas eu escutava mesmo assim. E depois se eu não conhecia uma palavra, eu ia prescriçar e assim. é assim sozinha, porque eu pensava assim em espanhol, quando eu queria falar português eu me travava, mas foi assim, prática, prática, prática, até chegar, só só pensar em português. E agora, eu quando eu vou falar espanhol, só penso em português. Ah, e espanhol, tá. meio que, sei lá, como que fala cantor em espanhol? é cantante. Ah, ah você esquece, né? Como, como, como, como, não, mas... Acontece às vezes comigo com português também. Tipo, porque... eu sei espanhol, mas eu esqueço sim. em português. Como é que ah, tal coisa? Sim, sim, porque, é, Por mais tipo... que eu seja português, seja, passo mais tempo escutando espanhol, falando espanhol, mais tempo eu moro na Colômbia. Sim, sim. e tipo, eu falei, eu quero. Me esquecer um pouco do espanhol para aprender realmente português é eu que para aprender um idioma você tem que gostar mesmo Porque como eu, eu estou estudando inglês, mas eu não gosto tanto assim como o português Eu aprendi mais rápido do que o inglês Porque eu gostava ah. muito Então também assim, va como... varia muito uh, o conteúdo que você consome no idioma que você está aprendendo né? A metodologia que você está aprendendo também então, às vezes, se você, se você encontrar um professor que você se identifica, se você consome conteúdo em inglês, em turco, que seja, que você se identifica, você vai criando um vínculo muito maior com o idioma. Então, por isso que hum. o primeiro objetivo quando a está aprendendo português é encontrar formas de você se apaixonar pelo idioma, entendeu? Já, já seja pela ouvindo. música, por, por filmes, é. por relacion, relacionamento com alguém e tal, porque tem muita gente que se apaixona pelo idioma porque conhecer alguém uhum. no Brasil então, a internet conversando, né? você ah, anima. Porque com o inglês foi diferente. Tipo, eu gosto, mas não tanto assim como pra... Nossa, eu quero falar inglês. Aí eu quero... Nossa, eu quero falar português. Que é a pessoa que fala português, quando você fala português, e a outra pessoa se dá conta que você fala português, é muito mais impactante que falar inglês. Porque inglês é algo mais esperado, entendeu? Tipo, é algo mais neutro. Tipo, é o que é o basicão, entendeu? Tipo, é inglês. Quero... Mas quando você fala português... É... Nossa, você fala português. <risos> Emociona, sabe? Tipo, é um idioma que traz muito, muita alegria eu, quando sim. você fala tipo, esse idioma. Eu falei, eu falo com pessoas, elas acham que eu era brasileira, e tipo, eu falei, nossa, que legal! Tipo, eu sempre quis atingir essa genigas de falar muito. Eu acho que travou, hein? Opa, opa, a, a câmera da frente agora. Agora, agora sim, eu posso... Agora você tá se vendo. Agora sim, agora Pô, sim. Não. Ah, tá, tá, tá explodindo aí seu celular. Não sei. Mas tipo, é assim, tipo eu gostava muito do português. Aí eu comecei, nossa, vou, vou aprender, vou aprender. Aí a motivação que você tem, eu, eu tinha duas línguas, tinha música. Somente isso depois, quando já foi, eu acho que foram seis meses, aí eu falei, nossa, vou descarregar. Tandem, para falar hum. realmente com pessoas alternativas, para aprender a agir e assim tudo mais. Né? Ah. E teve muita gente. Que, eu já escutei muitos comentários de pessoas que têm esses aplicativos, mas os caras enchem muito o saco. Sim, hum. tipo. É que, o que é que eu, você faz? Eu... Você faz um perfil lá com. Coloca um pato lá na foto do perfil? Ou como é que... <risos> não, pato não. Tipo. Sei lá, que eu gosto muito de paisagem, aí colocou paisagem, mas eu tinha, mas agora eu não tenho, porque eu acho estranho também, tipo, eu só queria falar com a Agi já, como, como que você acha que eu tô falando? E, ah, isso, tchau. Mas depois... <risos> um de mentirinha, só pra praticar português, né, eu tipo assim, ó, eu, vou... eu, queria... eu quero somente eu tenho... usar pra falar português, nada mais. <risos> Sim. Eu, só, eu, eu mandava um áudio e falava, nossa, como que você acha que o meu é português? E ia falar, nossa, você fala muito bem. Ah, tá. Eu ficava com isso, já já sabia que o meu português era bom. Então, ah. aí agora, como eu sei português, e... aí agora eu tô aprendendo outros idiomas. Eu turco, eu acho muito interessante também. Muito bom, foi... muito bom mesmo. E pode ter certeza que você é aprendendo mais idiomas, ou seja, o próximo fica muito melhor, né? Porque o primeiro desafio é quando você Sim. aprende o primeiro idioma fora o seu, né? Tipo, você sim. começa a relacionar muito o seu idioma nativo tudo ah que em é espanhol é assim eu não entendo que não é... mas depois que você já aceita o outro idioma da forma que é uhum. você começa a ver as coisas de relação vezes, no outro sim. idioma também, ah. às vezes é estranho porque quando eu estava estudando inglês eu tinha muito português na cabeça que eu esquecia do inglês porque como eu não treinava inglês eu estava esquecendo o inglês ou às vezes quando eu estava falando eu misturava inglês com os português mas agora eu tô tentando separar português, inglês, espanhol. E aí, tipo, às vezes fica complicado, porque eu mais que difícil é que eu esqueça algumas vezes essas palavras em espanhol. E que você já foi no Brasil alguma vez ou não? Sim, mas eu fui quando. Faz muito tempo, quando eu não sabia falar esse português não... então, em. Tipo, você tem 19 anos. Faz muito tempo que você foi no Brasil. Você tem quantos anos? 5 anos? <risos> não. <risos> Eu fui no Brasil quando eu tinha, eu acho que 12 anos 12 anos Eu não sabia okay. tipo, Eu tô, fui por passeio familiar já Mas agora... E passou muito tempo ou não? Não, só foi uma semana no Rio e Mas ah. Quando as pessoas falavam, eu não entendia nada Nada de nada não, Aquela coisa é aquela... que acabou lá, você não vai entender e tal É, é difícil, Sim. sabe? Tipo, é difícil. Naquele vídeo do que é que você quer Eu falo logo no começo Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma E quando você chega no Brasil Falando com pessoas conhecidas Tipo, eu tô falando com minha família, com meu irmão, com minha irmã A gente fala de um jeito sim. Sabe, tipo é, é Falar o mínimo possível para ser entendido Não vai falar um montão de coisa pra, sabe, tipo, E quando a gente vai perguntar alguma coisa Você primeiro não chama a atenção Ei, você gostaria não, Já fala, tipo, quer comer alguma coisa? Quer sim né? é, é, Tipo, sim. ei, pense... Ah, sim. Vou te perguntar uma coisa. Qual? Você que gostaria de comer alguma coisa? <risos> não, é tipo vem de repente, assim, mas agora não tapa na cara, assim, tá. É. Então, é mais eu acho, ou menos... que... então eu acho que se aqui as pessoas querem aprender português, elas têm que gostar mesmo. Tem que gostar muito para elas aprender e adquirir, sei lá, um sotaque mais parecido e não falar um portunhão e, sei lá, é ver como que é a pronúncia porque é muito diferente. Tipo, eu acho ah. que eles falam que o Eu acho uhum. mais difícil, ou mais nasal, não sei. Mas uma, som e... o que foi? O que, onde foi que você se amarrou com o idioma para você ter mais motivação para seguir? Tipo, um, com o quê? Que geralmente você se amarra alguma coisa, né, para você conseguir continuar seguindo? Sim, é que tipo eu eu sempre gostei das culturas de outros países e okay. então eu falei, nossa, eu quero conhecer muito o Brasil Quero, quero ir para o Brasil agora Eu gostaria de morar lá E mais que nada Para falar como é que agora eu tô falando é, Eu só, só imitei Só foi imitação De como okay. os brasileiros falam. Aí só foi imitação Mas é, minha motivação foi é, Que eu queria ir para lá Viver para lá é. Você já, já conheceu muitas pessoas do Brasil no Chile? Porque tem muito brasileiro Você tá é na capital, né? não muitas mas tipo eu eu estava participando no sorteio de um brasileiro que mora aqui e que faz tours para os brasileiros traz os brasileiros No sorteio para eu acho que de... voar, voar pelos pelo ah, ar. Ok, licu... sim sim, sim. Ah, ok, tipo, então eu participei uma... tinha um aqui... tour, é. Sim, um tour de não sei como licu... que fala é algo assim, com um helicóptero. Então, você tinha que colocar muitas pessoas assim, no comentário. Ele falou pra mim, como hum, nossa, hum. você é quer participar. Eu falei, não, eu sou daqui do Chile. Sou do Chile, mas mesmo assim quero participar. Chilena? Aí ele falou, assim, e ele falou, vai, eu quero que você envie um áudio para ver se você é chilena. Aí eu mandei um áudio em espanhol. Não, primeiro ele... é ele. Falou chilena. Aí ele falou, nossa, mas você é brasileira, como é que você é daqui do Chile? Eu falei, eu sou do Chile, vai, envia um áudio, falando em espanhol, porque eu não acredito. Eu mandei um áudio, eu falo, Ah, mas me assim, tipo, eu não sei, muitas. Eu acredito o que você quiser, né? Tipo, quer é acreditar que é eu é, é sou brasileira, é sou brasileira, tchau. Mas isso que você falou de imitar é muito importante. Muita gente é. não se dá conta desse detalhe de imitar as pessoas, tipo, assim, ver os detalhes. Imitar sabe? Como as pessoas falam, o nível de, de pausa que você tem pra conversar, como as pessoas reagem no, quando tem alguma dúvida, né? Tipo, ué? Hum. Né? Tipo, ué? Sim. É uma expressão Hoje, muito interessante. as expressão da, do rosto também, como que eles falam assim? assim Qual? Assim, as expressão, expressão, de... expressão do rosto. Ah, é você viu o vídeo da linguagem corporal, que a gente faz um montão de coisa, eu publiquei ah. recentemente um um novo, eu tinha publicado faz Sim. muito tempo assim. Eu publico um novo com mais detalhes E os sons também com a boca que a gente faz O da boca também São muito importantes ah. Eu também, a última coisa Que eu conheci brasileiras chilenas Que moraram, eu acho que um mês no Brasil Aí uhum. eles falam Eu sei falar português, eu falei Nossa, que legal, eu também Aí eles começaram a falar, mas eles Tipo, eu cheguei ao ponto que eu sei Como, se eles estão falando bem Ou estão falando mal Assim, tipo, hum, eu acho que eles não falam muito bem português. <risos> tipo, um português lá, e eles falam portunhão. Aí, quando eu comecei é, a falar, você falou muito bem. Para quem, quem, ah. quem não sabe nada de português, pensa que a pessoa fala muito, né? Mas acontece. Sim. Se você primeiro conhecer alguém, se você não sabe nada, você olha essa pessoa e tipo, uau, wow, você fala muito, Sim. nossa. E depois você aprende, passa do nível dessa pessoa e você Sim. caramba, aquela pessoa não eu falava acho... tanto como eu pensava. Sim. Esse é o nível, eu acho que é o nível onde você atingiu o máximo, onde você já pode, é, sei lá, quando você escuta uma pessoa saber como que ela tá falando, se ela tá falando bem, ou mais ou menos. Então, esse nível eu quero atingir no inglês agora, porque no português eu acho que já dá para entender um pouco. Português... De português você já tá, ok, de boa, você não precisa estar todo dia vendo português, você já tá no nível tipo, que okay, é parte da minha vida, né? Aí agora você vai com inglês agora e depois turco. Eu tô com o turco eu o inglês estou treinando na universidade agora. Nossa, quando você quando com... você terminar a universidade, você tá falando em seis idiomas já. Sim. <risos> eu, e francês também. E aí tem uma página que não sei se você conhece a cantante Anita Aham. A cantora Anitta. Ela, ela faz aulas de, de francês assim, com o um professor aqui na live. E aí, tinha um sorteio também. Eu participo em tudo. <risos> eu tenho que fazer um sorteio aqui também. <risos> um sorteio de que você tinha que falar umas coisas em, fr em francês. Aí eles colocavam na story. Aí eu falei, fiz um vídeo e me apostaram na story. Assim, nossa, você fala muito bem em francês. E eu, nossa. Uou. Ou seja, tá, tá bacana, né? O cara nunca sabe quando, quando vai acontecer essas coisas. Não, parabéns. Macy, né? Macy Macy Mace. Mesa. Mesa. Mesa. Meissa. Sim, eu Meisa. lembro que quando eu fui pro Chile, eu fui com o meu irmão com minha irmã, que não sabia nada português. Aí foi muito legal, foi muito legal. Eu falei, nossa, eu conheci o Felipe que eu assistia no... É bacana, agora, é bacana. E agora por aqui, né? E faz um tempo já, faz o que? Uns. Um, um ano e meio, dois anos? Acho que uns dois anos. Agora. Acho que faz dois anos. Mais ou menos. Mas foi bacana, a gente passou um montão de horas conversando naquele dia a gente Começou, era que oito horas, eu acho, terminou meia-noite de alguma coisa Tipo, meia. saiu as últimas, últimas... Eu ir pra minha casa hoje já tava tá muito tarde O metrô ia fechar e tudo isso não ah, é. bacana ei hey, brigadão por compartilhar aqui com a gente um pouquinho da tua experiência Bom, parabéns tá bom. por isso Realmente, assim, tá bom, algo que, que com certeza motivou muita gente por aí e eu impressionado aqui com o seu nível de português. Né, por educada, aprender tantos idiomas assim na idade que você tá. Como falam por aqui, uma polita. <risos> 19 anos, nasceu <risos> agora. Eu não tenho <risos> a intenção me imitar os brasileiros como que elas falam. Assim. Não, mas, bacana. Mas eu gostei muito de participar na live, porque eu queria inspirar mais pessoas para elas aprender português. Com certeza. Então, você já fez a inspiração aí do, do dia e vai ficar por muito tempo. Eu, vejo, eu vi aqui muitos comentários. Caramba, nossa, você fala muito bem, 7, não, não, não, não, Não vi nada. Eu tava aqui. Eu dou uma olhadinha aqui rápido, né? Porque senão eu fico muito fácil aqui com isso. Porque quando tá subindo todas os comentários aqui, beleza? Então, não, é um abraço pra você aí e até Prazer. a próxima visita ao Chile ou com, no Brasil, que seja. Com certeza você vai algum dia pro Brasil. Aproveite muito. Eu vou, eu vou. Beleza? Prazer, muito obrigado. Valeu. Um abração, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar você fechar no x aí, porque eu não vou nem tocar hoje. Porque da última vez que eu toquei no x aí, caiu foi tudo. Tá, tá. Tá bom, tchau. valeu. Deixa eu ver. Ok, ainda estamos por aqui. Olha só, galera, bem bacana, gostei muito aí. Falando muito bem, mêsa me -is, me meiça, né? fala muito bem português, sete meses com o idioma e, galera, pode ter certeza que ela se dedicou muito. Não é algo que você faz no seu tempo livre para aprender assim sete meses. Com certeza é algo que ela realmente colocou no seu dia a dia. Então, sempre, todos e todos os dias em contato com o idioma. Ou seja, fazer, como eu falo para vocês muitas vezes, você tem que fazer e chegar no ponto que o idioma é português... Faça mais parte do seu dia a dia do que o seu idioma nativo. Então, mesmo que você esteja morando em outro país, você tem que fazer com que o idioma que você está aprendendo apareça mais no seu dia a dia, que seja natural para você, entendeu? Então, bem bacana. Parabéns aí, galera. Vou aqui convidar a outra pessoa por aqui. Opa! Ah. Chegou o Nordeste. <risos> Fala aí, gente, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, e você? Bacana, bacana. Chegou agora ou estava por aí? Já? A todos. Não, estava há um tempinho, eu vi o resto da entrevista com a Melissa, eu acho que ah, era. É isso. E... <risos> o que, dei, do que ela estava falando. Fala bem. Fala bem, fala bem, gostei da atitude da menina aí. É isso, e super jovem também. Bem. Sim, tem um mundo pela frente. Bacana. Galera, Geis é professora de português. Em, na Argentina, qual, qual, qual é a cidade? Mercedes? Eu estou em Mercedes, sim. Fica na província de Buenos Aires. É, uhum. Bom, é uma cidade do interior, mas fica próximo a Luján. Normalmente o pessoal conhece Luján. É Luján? Sim. Ah, ok. Eu lembro que eu fui no meu primeiro retiro de meditação. Na cidade. catedral. Certeza você veio. É, é bem turístico, é. Luján. Bacana, bacana. Então, gente ensina português. Faz quanto tempo, gente Ensina português por aí? Eu português desde 2011, já uhum. um tempinho aí. Já. É, já. Classes presenciais desde 2011 foi seis, quatro meses depois que eu cheguei aqui na Argentina. Uhum. Então, foi gay, 23 anos, novinha, e daí uhum. quatro meses já comecei a dar aulas é, de português. Uhum. E a galera da Argentina tem muito interesse pelo português. Qual é o principal interesse deles? E aprender bem são dedicados também, tem muita gente assim Sim, gente sim. Aí. Oi, pessoal, boa noches! <risos> Bom, e sim, aqui na Argentina o um interesse é muito grande pelo português. Não só, a gente tem um público muito amplo aqui com relação a não só procura o português, aquelas pessoas que precisam para trabalhar ou precisam para o estudo, né? Para complementar o estudo universitário, ou qualquer coisa assim, mas a grande maioria procura porque gosta. E é isso que eu fico muito feliz, porque eles. A maioria não queria certificado, vinha porque gostava. Aprende bem mais rápido. Porque quando chega somente, ah, é que estão exigindo o meu trabalho, é que eu tenho que ter um certificado para conseguir tal coisa, tipo, a motivação é muito baixa, né? Eu, eu vejo. Rola, rola também porque depois por aí se conectam de alguma forma é, com o português, né, com o grupo. Acaba se conectando. Mas, tipo, muita gente vinha porque gostava do idioma. E pessoas de todas as idades. Eu cheguei a ter pessoas de 75 anos. Mais de uma. São Era muito prazeroso. Sim. Eu vejo que sim, tem muita, muita dedicação. Era da tem muitos estudantes da terceira idade. Eu vejo que a galera é uma atitude assim de se admirar. Realmente é, é impressionante. Muito e é bom quando Exatamente. você vê uma galera. Você é brasileiro, eu sou brasileiro, a gente vê uma pessoa de idade já, tipo, 65, 70, 75 anos. 79 anos é o máximo que eu, que eu tenho, que eu sei, né? Tipo, registrado assim, de pessoas que veem os vídeos. Mais de 79 anos. Ah. Mas é feito, entendeu? E você vê que estão aprendendo o idioma da gente e estão aprendendo com uma boa atitude. E o Isso bom é, é que toca. aprende, sim, sim, sim. Uhum. Porque tem pessoas, Isso. não sei, eu já escutei, escutei pessoas de 30 anos falando ah, não, não, vou, não aprendo mais um idioma novo, já estou velho, duro. Mas, cara, tem gente todo idade, 75 anos, e teve um senhor, que eu lembro até hoje, viramos amigos, porque a maioria dos alunos a gente acaba virando amigo, né? É, ele me ligou, perguntou como eram as aulas e tal uhum. E ele falou que estava muito interessado Porque ele tinha uma netinha Que morava no Brasil O filho dele foi morar no Brasil Casou com a brasileira Daí ele teve uma neta E a neta dele falava português Ele falou, não, ah. eu quero falar português com a minha neta Ai, gente, pega pelo coração É a melhor forma Eu acho que é a melhor forma de você aprender o idioma Então, gente é de qual parte do Nordeste do Brasil? Você é nordestina, 100% nordestina? 100% nordestina. Eu nasci <risos> em Recife, nasci em Recife, aí. mas aos sete anos eu fui morar em Natal. Então, normalmente, digo que sou de Natal, porque sou mais de Natal do que de Recife. Você ah. era da... Paraíba? Paraíba, paraí. Campina Grande, Paribã. se chama. Pertinho Sim. da capital, João Pessoa. Mas é uma hora e meia eu da capital. Marco, Estão mais ou ah. menos, acho que há umas três horas de, de Natal, mais ou menos, quatro horas Por aí. de Natal. Por aí. Então, pertinho. E a galera pede muito para você ensinar coisas do Nordeste, assim, que eu vejo a galera muitas vezes quando vai para o Nordeste, fica não entendo as expressões daqui do Nordeste, o pessoal fala muito diferente, o sotaque é muito diferente, todo mundo fala atropelando tudo. Olha só, normalmente as pessoas que, inclusive eu, eu, com as aulas a gente, a gente acaba fazendo também um, um guia turístico Porque Não. eu convenci muita gente de ir a Natal, tá? Então muita gente foi a Natal E eles me dizem o seguinte, sobre o idioma, quando eles é, começam a falar com pessoas que falam puramente, tranquilos, devagar Ou seja, no hotel, alguma recepção assim de turista, eles conseguem entender bem porque se você pegar uma pessoa de Natal, diferente do Rio de Janeiro, ele não tem tão carregado os S com som de X, nem Olha, o Ti, nem o T. Não, é então, né? Carregado, né? Tão puxado, tudo. carregado, muito forte, né? A galera geralmente tem, muito forte, tem um sotaque muito forte, a gente fala um sotaque carregado. Pronto, muito tá carregado. carregado. Expressão número um, carregado. Mas, não, mas tem outro significado do carregado, né? Que é uma pessoa assim, tipo carregada também. Esse cara é muito carregado. Também. Eu acho que isso é muito no Nordeste. Mas olha, e lá eles têm. Nós temos a expressão um pouco. Já considerando o nordeste inteiro, mais limpa com relação a isso. Mas por hum. outro lado, tem muitas expressões que não são tão conhecidas como as outras zonas, como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, com hum. relação às expressões, talvez se a gente falar entre nós, bem nordestino, é, a pessoa, as pessoas não vão entender. Mas é com relação ao idioma, é um idioma puro. Assim, aí, com relação ao sotaque, é um sotaque que dá, dá para entender. Uhum. Bacana. Você tem algumas palavras ou expressões aí do Nordeste para ensinar para galera? Eu tenho. Eu trouxe algumas. Tá, do Nordeste é É, né? Eu tenho aqui uma. Cadê minha lista? Eu tenho uma <risos> listazinha aqui gigante, mas eu separei algumas Algumas coisas. A primeira foi carregada, que eu já agora. Depois eu tenho um aqui, arredar o pé. Arredar. Ah, okay. Eu só vou arredar Você... o pé daqui quando a gente terminar essa live. Olha, se eu não fizer isso hoje, eu cego. <risos> Já vê. Já vê. <risos> Dá pra perceber que a gente é bastante. É bem ameaçador as nossas expressões, né? Dá medo. É... Você muito eu Não sei se fala em outros lugares do Brasil. Se eu não fizer isso hoje, eu cego, meu amigo. Se não for isso, eu cego. Eu tô tão... eu tô eu tanta tô certeza que eu vou fazer isso, que isso vai acontecer, que se não for, eu, eu fico cego. Eu tô bravo. Isso... É uma promessa mesmo. A gente faz promessas de verdade. Depois tem mais do Rio do Recife, né? Tem uma que é deixa de arenga. Arenga, ah, né? De, de é... arenga. Que é brigando, areng... tá arengando aí. Esses meninos estão arengando o dia inteiro. Estou então, é, bem... é tá, tá, é <risos> perguntando aqui se existe sotaque neutro em português. O que, é que você acha? Eu acho que, na verdade, é... não exatamente. E, e sim existe, se você falar português como está escrito, e uma pessoa do Rio de Janeiro falar como está escrito, vai ser neutro a você linguagem, sabe? porque é vai fácil. estar colocada bem, claro. Mas sempre vai existir o sotaque por trás, porque vai ser o modo como você vai expressar as palavras. Por mais pessoa, que né? você não esteja dizendo nada, exato. Por mais que você não esteja tá dizendo manganinha. nenhum dialeto, uhum. é impossível tem... não, não, não. Da voz, como você fala também. Sim. E aí, alguém? Como? Tá mangadinha? de mim aí. <risos> Mangando Mangando <risos> é quando a gente está Sorrindo de alguém E o pior de é tudo, tem uma expressão Pera E no Nordeste Samba. eles criam e, e criam a forma como Conjugar essa expressão, já vira um verbo, né? Qual, qual, qual? Tá cortando um pouco aí no, no Nordeste existe Uma expressão, daí as pessoas Já criam a forma como conjugar ah. A expressão, já virou verbo é <risos> é Tem palavras inventadas que é uma coisa de louco e Depois esse outra aqui, a rodeia, a rodeia, fala por aqui, não pela frente, não, a rodeia, e a dá a volta, dá a volta, né? aqui, tô arrudeando, dá a aqui dá a dá volta, não é entre por aqui, não, que eu acabei de passar o pano, é, a rodeia, já... esses esse dois só vivem cangado, <risos> essa tá boa, essa galera entender, isso aí eu cego. <risos> Pera aí, como é que a gente explica? Os dois só vivem juntos. Só vivem é encangados. É. É, isso, vamos, vamos colocar como as mãos. Eu prefiro colocar assim. É, tá encangado. Tá, tá, tá, em Cangá, tá assim, tá encangado. Não, tá assim. Tá justo toda hora. Tá Qual junto que não consegue separar. Eu tenho aqui: pintar e bordar. Essa menina pintou e bordou comigo. Será que isso é só do Nordeste ou não? Eu acho que é. Será? Será? Às vezes, Bom, não sei. Tipo... Vamos passar para a próxima. Essa sempre dizia. Eu tô lembrando das expressões que usava minha avó, principalmente. <risos> Mas são válidas hoje, ou né? Não, deixa eu ver outra aqui. Por exemplo, em Natal, aí eu não sei se você vai saber. Em Natal uhum. se utiliza Olha. muito de rocha. De rocha? Ah, claro, de rocha. De rocha, de rocha. De rocha. É rocha. De... De... É muito engraçado mas, que você na Paraíba... Fazia tempo que eu tinha escutado isso. É rocha, é rocha, é rocha. É tipo, é verdade, é tipo, é firme, né? É de rocha, é... né? Isso, é verdade, é verdade. É muito engraçado de... de, de... Na Paraíba Caramba, já escutado... fazia tempo que eu tinha escutado de rocha, então eu tô até esqueci <risos> dessa expressão. De rocha, de rocha. Essa é engraçada, porque eu normalmente não uso essa de rocha, mas é engraçado. eu tinha que falar, eu que falar. Depois tem outra... Resenha, eu vou contar uma resenha uma aqui para você. Uhum. E também tem resenhar, né? Resenhar? Olha aí, já conjugou, já, já vira já verbo. <risos> tô resenhando ali, a menina, tô resenhando, tô moendo ali, tô, tô reseando, tô é, que, resenha... entra, tá resenhando, dando resenha. Entra na resenha, entra na resenha, entra na resenha aí, tipo, entra. É, como foi o carnaval? Só resenha. Nossa, muito Nordeste Impressionante Expressão no Nordeste é o pau que tem É o pau que tem É o pau que tem Caramba, é né? é que é engraçado tem. Tem, tem muita, muita expressão no Nordeste Ei, essa noite, aqui tá meio, essa noite aqui tá meio chuvoso Eu acho que vai cair aquele Toró Aquele toró, né? Acho ah, que vai cair um toró. Assim. Um tá dizendo aqui, oxe. De filho, deixa de ser fechado, né? Não falando aí, ó. Esse meu filho já deve ser uma expressão nordestina, né? Porque normalmente não se fala meu filho no resto do país. Vai cair um toró, meu filho. filho? Ah, meu filho vai é cair um toró, Meu filho, né? Meu filho. <risos> e agora, agora, eu acho que esse, esse restaurantezinho aqui é muito peba, né? É peba demais. <risos> é peba, mãe. <véio. risos> agora tem aquela outra que a gente... Que eu acho que é só no Nordeste também, né? Chamar alguém de... Você é uma galega, né? Acho que você tá muito claro, né? Eu sou galega. No Nordeste eu não sou loira. Eu sou galega. A minha vida inteira cresci. É a única galega que fala. E aí, galega? Aí fala assim, galego comigo. Meu pai chama galego. Ei, aí, galego? <risos> o meu irmão Mazelli chama galego até hoje. Quem não tem um galego na família é estranho, né? Se é nordestino, é loiro. Nossa. Ei, agora deixa eu, deixa eu ver aqui. Uma, eu não sei. É, a Adriele tá por aí, do Yes Portugues. Ela comentou agora: aqui em Minas usamos o meu filho demais. Em Minas tem muita expressão, muita expressão mesmo. A galera. Sim, é, tipo, eu é, tipo, eu adoro. Eu adoro no... o sotaque mineiro. Eu adoro. É muito engraçado. Se a gente for é falar, se a gente for. É é muito não, engraçado. mas é engraçado. Olha, da muito forma. Engraçado. Mas olha, se a gente for tentar fazer, vai ficar aquela coisa forçada como ficam quando é. tentam fazer o nordestino. Uhum. Mas é muito único, adoro. O mineiro adora. Adoro. É, agora, agora quando o cara tem aqueles amigos que não para de serrar, pessoal. Não para de serrar. serrar. É um serrote. É um Essa não é, não é local, não. Sério? Não, será que é só na Paraíba isso aí? Tá serrando errando, cara, a é é é encerra isso? tudo aí, né? tá? serra tipo, tá pegando é tipo... tudo da pessoa aqui? Tipo, sempre que é um pedaço Eu alguma mesmo? coisa, o cara vai, é, o cara, o cara vai comer... Nossa. Você vai comer alguma coisa e a pessoa vai lá e quer um cara, caramba, que é um pedaço, caramba, toda hora que tá serrando minha comida aqui, tá então se errando, né? A gente falava no colégio, fominha. tinha um cara que se tudo. Tem um cara, tinha um cara que serrava tudo da gente no assim, colégio. Eu não podia ver uma pessoa comendo que chegava perto e... Ei, mano, um pedacinho aí, velho, pedacinho aí, véi, um pedaço aí. Aí pediu um pedacinho pra cada <risos> oh! pessoa, no final das contas comia mais que todo mundo, sabe? Eu tô com meu lanche, meu pastelzinho, meu refrigerante, chega um cara aí, um pedaço aí, wein, um pedaço aí, aí eu dou um pedaço, ele vai pro outro, aí um pedaço aí, wein, Mandela, dou lá pro outro, E depois, tipo, toda hora, ele fala, mano, o bicho pede tanto, serra tanto, velho, que até tá até colido velho, o cara vai colocar coleiro, bicho aí, porque aí, mano, caralho, tudo, velho. <s physic> Tem mais aí? A gente lá fala fominha essa, viu? Vixe, esse cara é uma ah, fominha. fominha, fominha, fominha. Né? bom também. Alguém que também. nunca passa bom, né? fominha. Também, também, também. Mas olha só, lá no, em Natal, pelo menos, eu acho que no Nordeste inteiro, tem uma expressão muito engraçada que é justamente o contrário. Quando a gente tá num lugar, todo mundo junto, que alguém quer ir embora, ele fala eu vou ali, eu vou chegar. Eu vou chegar. É, mano. Então, é, é, também, também fala, com assim. essa, eu, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu, eu falei até. Ah, caramba, pegar o vestido. Assim. Pegar descendo. Vou pegar descendo. Eu pegar o beco. Vou pegar, pegar o beco. beco já é mais geral, né? Agora eu vou pegar descendo. É. Agora ela fala, cara, caramba, por que falar pegar o beco? Por que pegar o beco? Porque é sempre beco lá. Ah, beco lá a gente fala com o quê? Com as esquinas, né? Normalmente, assim, também. Antes, antes. Da... Porque antes as casas eram separadas, né? Tipo, existia beco, assim. Era normal você correr. Não tinha que chegar na esquina pra dobrar, né? Você estava entre as casas. Antes. Mas hoje em dia as Sim. casas estão juntas, né? Um muro dividido entre duas casas. Então não tem mais beco. é Um beco, Exato. tipo um beco, é muito estranho você ver um beco no Brasil, é, é, é tipo, um beco, né? <risos> mas tipo, vem, vem acho que vem disso aí, né, das antiga, né? pegar o beco, vou pegar o beco, vou vazar. Agora, agora, Felipe, vou vazar, vou vazar bem de lá. Agora, Felipe, você já prestou atenção como no Nordeste ficou a herança da, da língua espanhola? Nem, que não, não sei. Por quê? Sim. Algumas expressões? Sim, é, por exemplo, era muito comum, por exemplo, a minha avó falava isso. É, quando ela vai dizer em cima de alguma é coisa, ela não fala tá em cima. Ela fala o quê? Tá riva. tá riva. Só que Ai, em é português. Caramba! A gente fala isso aí depois que não, né? né? não, não, não. A minha avó, naquele tempo da avó, bisavó, era de sério, era do bicário ah, mesmo. Aí, Mas, por né? exemplo, quando ela ia varré, ela não dizia varré, ela dizia varré, quando se fosse com B, entendeu? Ah, nossa. Tem muita herança Nossa. do espanhol. Tem muita herança do espanhol. Uhum. Caramba, e deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Tem mais aí? Eu tenho aqui, deixa eu ver, pirangueiro, mas pirangueiro eu acho que já é do Brasil inteiro. É. Quando alguém vai que que eu, que eu Que eu disse, tipo, se eu não conseguir isso aqui, eu, eu cego, né? Se eu não fizer isso, eu cego. É. Se, eu, se eu não quiser, se eu dizer pra ela tal coisa, eu cego. Aí tá outra. Se eu não conseguir, meu amigo, eu de nome. É não. não. Mude. Ei, não. era violento, viu? O nordestino. Não cara, cara, o, cara, o cara fala essas duas: olha, se eu não fizer isso, eu cego. É tipo. Isso o bicho vai fazer mesmo. Se Depois... eu não conseguir, eu Depois tem essa questão: deixar de frescura, frescura. Ah, que eu seria que era... frescura. Deixar de Caramba, frescura. Caramba, piranha. Pirangueira nunca viu na vida aí, falou aí a Adriana de Minas. Pirangueira nunca vi na vida. Pirangueira, ah, eu vi. ela é Nordeste. Nordeste. Ó, Você tá sendo é, muito é, da, aula da aula de português, ela tem a página também aí no Instagram. Ela tá sempre publicando imagens Sim. aí pra galera tá aprendendo mais português. Você falou que muito em breve vai estar tá gravando vídeos também, se não um português, né? Já Sim, vai fazer oficialmente senso. aqui, né? Uma anúncio <risos> oficial já. Bom, é. oficialmente é. estamos fazendo anúncio. <risos> Uhum. Ei, agora última, você já me aqui? deixou me saia justa. Você já me deixou, né? Tem que fazer os vídeos agora. Tem que, que fazer. Caramba, eu acho que essa cerveja. dá de banho, nessa cerveja Tá de banho. Dá de banho. Dá de banho. Dá de banho. Dá de banho. <risos> sabe algumas coisas do Brasil. Diabetes. Diabetes, tudo qualquer. Isso que você disse, não voga não, hein? Não voga... <risos> não voga, não, né? não vale, né? É tipo, não, não voga, né? Isso aí... É... É, voga, Isso aí, né? Não. Não, não. não, cara, dá de banho, não, dá de banho, velho. dá de banho. Não. Mas tem muitas, Isso mas é muitas da da da pressões. Da gente do céu. Isso aí dá de banho demais. Dá de boia? Já... <risos> Joga pra cima e coloca no bolso, né? Joga pra cima e <risos> coloca. Eu não vou escutar essa, não. Isso é o okay. que? É que é muito melhor. Vixe, você começar a falar aqui, eu jogo você pra cima e coloco no bolso. Ah! Entendeu? Ah, eu falo assim, cara. Isso aí psh, dá de banho, coloca no bolso. Né? <risos> Segue deixando chinelo. Deixando chinelo. Segue a gente joga pra cima, além de tudo. <risos> aqui já. Ah, eu coloquei aqui a bestalhada. Abestalhado. É, a gente utiliza, né? Abestalhado, mas abestado, como dizem por aí que o Nordestino ah. fala. Nunca, nunca falei, não. Esse cara é muito abestado. Tá abestado. Normalmente <risos> a gente utiliza abestalhado. É, abestalhado. É todo abestalhado esse bicho aí. Esse bicho, esse ah, bicho. É, esse bicho aí, é. Não, esse, esse é bicho. todo... E no, no Recife não é nem abestalhado, é tabacudo. Ah, pra mim é mais pesado isso aí, né? Falar assim, que tá é né? tipo tabaco, é cara de vaca, não sei o que. Vai, tabaco. É tipo cara de... Não. <risos> não, tá certo. Não tem... é não? Tem sentido, tem sentido. Tem... tem esse sentido, Eita. mas acontece que é tão normal que é como se fosse a bestalhada, entendeu? Ah, isso ah. aí é tabaco. Crianças falam isso. Não Paraíba, fala é tipo. Ai, tabacura, é tipo, caramba. Depois eu tenho que prestar atenção que você ia entender dessa forma. Com certeza, mano. Tabacura é tabacu. Ai, tabaco cara de tabaco, não sei o que. É tipo. Pá. É violento, é violento. Lá é tipo a fala No Recife, tá? No Natal, não. Depois por aí, no Recife também tem pirralha. Ai, ah, esse pirrainha tá fazendo o que aqui? fazer mulher. Ah, tá. Pirra né? É pirrainha. É pirrainha. É pirrainha. É, ou, também ou... que a gente usa muito. Dando ano, né? Mulher. Aí, mulher. Tu quer... ah, sai daí, mulher. Tu é mulher. Mulher. Né? A gente vai ser mulher. É, tem, tem muitas coisas. Você vê muito em música também. É fazer aquela brincadeira com música, mesmo que esteja errada, a galera faz. Por quê? Por conta da melodia. Tá melhor na música e às vezes eu vejo a galera tão preocupada em falar corretamente, perfeitamente, não sei o que. O galera, o mais importante é se comunicar, velho. se comunique, se as pessoas entendem o que você está falando. Perfeito, perfeito. Exatamente. Exatamente. Com tipo, a energia conversando com as pessoas, ainda que você cometa erros, as pessoas relevam isso aí. Tá? E, tipo, ah, caramba, que, que, que atitude essa pessoa tem de, de falar o idioma, né? Você vê o esforço dessa pessoa falando o idioma, né? querendo ser entendida. É muito melhor do que eu, eu falo perfeitamente, mas não tem uma atitude positiva para conversar. Tem pessoas que, como você falou, é, por aí tentam se expressar corretamente, português corretamente, mas acabam uhum. que não usam expressões do dia a dia, e as pessoas acabam que não, não entendem, acabam não entendendo direito em algumas partes do Brasil. Se você falar o português tão perfeito, foge da realidade de muita pessoa. De muitas pessoas. Ei, ei Geise, uma pergunta aí. A galera que aprende português escuta muito sertanejo. Você vê nas baladas aí, na Argentina, a galera tocando muito sertanejo? Ou alguma música brasileira? Alguma vez? Ou raramente? Olha, o que bombou aqui, eu acho que foi o quê? Em 2012, mais ou menos, aquele Nossa Nossa, Assim Você Me Mata, do Michel Teló. Uhum. Esse aí foi um grande hit que caiu aqui. Depois agora tá chegando a, tá a Anitta, né? Que a Anitta tá no Brasil, inteiro, no Brasil inteiro, no mundo agora. Depois, assim, muito, muito, muito, nunca escutei outra música, não. As músicas que bombam em português, eles fazem versões em espanhol, daí bomba a versão em espanhol. Ah, Mas tem uma coisa que eu achei é, bonita aqui, quando eu cheguei na, nos aniversários de 15 anos ou nas festas é, de casamento, eles fazem um momento de carnaval Rio de Janeiro. Daí é só música hum. antiga, é muito engraçado. Pra, <risos> gente. pra gente é muito engraçado. E é muito Eu, engraçado. Acho, eu acho engraçado. Porque, tipo, Escuta, não sei. Escutar... Nossa, isso aí, nossa. É o Chan aí, todas as coisas. E... É é bacana, não... muito bacana quando você pode falar, pode falar com a pessoa no seu idioma nativo, usando muitas expressões, ou também você escutar música e estar tá com um grupo de pessoas que entendem tudo o que está acontecendo. É como você ir para um show de humor e você entender todas as piadas em outro idioma. É né? tipo, caramba, estou entendendo em outro idioma as piadas. Né? Você não fica voando assim, tipo, ah, não entendi qual, qual é a graça disso aí. Tá? Ficar você voando os assim. né? Fica voando. E hey, Jaze, brigadão pela participação. Galera, se vocês quiserem aprender mais português também, recomendo que vocês vejam o canal lá o perfil de Jaze. Como é que se chama? Jaze? É, eu tô aqui no Instagram como El arte de falar. Que daí eu resolvi colocar um pouco de espanhol no título hum. para que as, as pessoas pudessem assimilar melhor. Português El arte de falar. Podem seguir. Obviamente okay, que não tivesse... Vocês podem clicar no link no linkzinho aqui em cima, ou aqui por aqui No, no Instagram, não sei Aqui, ok, um desses dois aqui Aí <risos> Por aqui, aí você vê O, o perfil dela também, beleza? E aí, um abração, obrigadão pela participação E galera, eu vou desligar aqui Gezi, antes, porque aproveitando que tá funcionando Aqui a live, porque Ultimamente, aconteceu muitas vezes aí De eu desligar Sim. e cair Tudo, e perder a live entendeu? Tá, então, então, vou dar no end aqui, é mais seguro, entendeu? Então, a gente termina aqui, nós dois. E se quiser mandar uma mensagem para alguém da, da Argentina, para os estudantes que estão tá aí, que depois possa até ver a live aí. é pessoal. É, Bom, bueno, les mando um abraço. Muito por ter mirado o vídeo até E como disse o Felipe, os que necessitem, eh, sobretudo, que estejam buscando um português desde o zero, seria básico. Também tem uma un José parecido con el de Felipe que es que eh, intentamos que el uno salga hablando ya así directamente y después aprenda la parte de gramática, verbos todas las cosas que hace falta sí. pero eh, bueno, lo que quieran, síganme el arte de hablar y próximamente porteño que conocí ¿o pues <ríe> todos dicen lo mismo, que tengo el asiento argentino y porteño é, chá, xá, xá, xá, E aí, beleza. E aí, galera, um abração pra vocês aí. Obrigadão, Jesus também, pela participação. E aí estamos em contato, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês também. Valeu, tchau.